E antes disso, Diogo. as polícias já Legal. tinham embaçado na sua, tipo, com os moleque? Ou foi a primeira vez? Não, você é louco? As polícias já tinham embaçado na parte de vez, já. Thiago... Quando eu tinha o quê? O 11 anos de idade? Lá na minha quebrada, andando caminho em moto, o Rocan veio e, tipo assim, ó… Ele jogou na minha frente… <risos> eu vi essa Aí eu peguei e falei, mano, a moto não tem freio, parça. A moto não tava sem freio, porque eu tinha acabado de trocar lá os fluidos lá e tinha que dar umas bombadas pra voltar. O bagulho vira assim, ó, que jogou na minha frente, eu já vi arrastando o pé assim, blau nele. Mas eu já caiu o caboto no chão assim, ele já ficou puto da vida. Ele já, seu moleque, que sei lá? O que já me colocou no chão assim, ó? Eu falei, puta, vou dar pra você. <risos> <tô>. <risos> aí tava eu o parceiro aí do parceiro quadrinho de leilão. Mano. eu falei, puta, agora o bagulho ficou louco aqui, mano. Aí o polícia já ficou do bom rosto. O hein? mano te esperou ainda? É? Aí ele pegou e falou assim: mano, ó. Eu vou rasgar os pneus aqui nesse bagulho, sei lá o que. Eu falei, não, mano, o pneu é caro. Pelo meu de Deus. O pneu, o pneu era grandão, assim, eu na minha moto. Eu falei, não, mano, o pneu é caro, pai. Aí o polícia pegou. Ele pegou e falou assim, não, então nós vai te levar logo pro DP e vai chamar seu pai lá pra procurar saber porque você tá andando de moto sozinho Nossa, na rua. Nossa, o moleque com 11 anos, então, foi preso com 11 anos. <risos> Aí eu peguei e falei, puta, mano, logo no DP, mano. Na época era naquelas parati ainda, tá ligado? Sim. Aquelas parati da polícia? Sim. Aí eu falei, puta, mano, do agora. Aí o polícia chegou assim, ó, com a parati. Aí ele ficou olhando pra mim, pro moleque assim, ó, pá. Na hora que o polícia me levar, para pro DP, minha avó tava morando bem do lado, assim, ó. Eu Os dois com cara gritão, <risos> cara gritão, o, o cara de choro. E vai logo gritão. Ô, vó, que você o quê? O polícia, cala a boca, moleque. Aí pegou, minha avó já saiu assim, ó ela pegou e falou, o que que tá acontecendo? Minha avó era cadeirante na né? época, uhum. ela faleceu também. Ela já chegou lá, assim, ó. O que que tá acontecendo? Eu falei, não, meu Deus, é que me levar Tá é <risos> chorando. <risos> aí pegou, o, o, ela... Calma, vou chamar <risos> o pai dele, o polícia Não chama o pai dele, não vai chamar ele lá, que sei lá o quê. Aí ela a minha avó, não, vou chamar, que sei lá o quê. Chamou, na hora que eu tava indo embora mesmo assim, parça. Meu pai chegou com a moto. Os, os caras cara... Te, colo... cara te colocou dentro, da... dentro não, do... Não, os cara tava indo pra colocar, eu ah. assim, ó. Aí pegou, o cara pegou, o meu, o meu pai chegou logo com a moto, parça. Eu falei, nossa, aí. Eu já tô... <risos> aí ele pegou, mano. Já trocou ideia com o polícia. O polícia ficou uma bravão. Aí pegou o. Meu pai trocou ideia lá. Aí, nossa, é que o... o meu pai tava trocando ideia. O polícia falou que ia levar minha moto presa, tá ligado? Que só ia tirar com a nota da moto. Aí pegou. A parceira da. Da minha avó, a Márcia. Ela pegou a motinha assim, João. Levantou. E foi entrando pra dentro da casa da minha avó com a moto. Na moralzinha? Caraca. Na moralzinha, os policiais falando com meu pai assim, ela andando com a moto lá atrás, e <risos> <risos> A polícia falando assim, ah, que sei lá o que, que sei lá o que, ela passando com a moto aqui, ó. <risos> ela entrou já, bum, fechou o portão, <risos> com a minha moto tudo lá dentro. Aí o polícia Ah, <risos> Sei lá o que, pai, pum! Vamos aí, Steve! Ela olhou assim, cadê a moto? <risos> aí ele pegou e falou, ah, você está engraçadinho, sei lá o que. Engraçadão, hein, pai. Aí ele né? olhou pra mim assim, ó, e falou... Ó, oh, se eu pegar você andando com essa moto de novo, mano, eu não vou perdoar não, hein, mano. Dessa vez aqui, ó, passou. Mas não é pra mais deixar ele andar na moto, não. Mano, você atropelou a polícia. É, parça, eu fiquei bravo, mano, fiquei em você, choque. Você atropelou a polícia e ficou bravo? <risos> eu fiquei, tipo, em estado de choque, parça Eu falei, mano, eu fudeu, eu nunca tinha visto. Ah, eu, eu nunca era... tinha visto ninguém atropelado a polícia. Aí eu falei, atropelou a polícia, eu falei, puta, puta <risos> Não pode atropelar uma pessoa normal. Eu falei, não polícia, mano, eu falei, puta. Ele atropelha, ele fica bravo. Esse é o melhor. Não, mas a Márcia foi desenrolada, hein, Ela desenrolou, enrolou, parça. Se não fosse ela, minha moto tava lá até agora. Que <risos> não tinha nota. Não tinha nota. A Márcia foi como... Ela Salvou. já viu, ela já viu, Ela saiu andando com a moto. Na moralzinha. Você aqui, ó, olhando ela passar a camota, só... Eu tô, vai, vai, vai. Vai agora, ele tá vendo lá. Aí pegou, parceiro. O polícia pegou e falou pra mim. Mano, não é mais pra você andar na moto. Se eu pegar você andando na moto, seu pai vai fazer, sei lá, o okay, quê? Vai mandar você por nada? Mano, tá de moto, tá vendendo droga não, mano. Aí ele pegou, ele pegou, parça, falou isso daí. Aí meu pai pegou e falou, mano, não é pra você andar na moto. Aí eu falei, tá bom, não andar não. Outro dia, quando ele foi trabalhar, eu fiquei olhando pra moto, a moto ficou olhando pra mim, assim, ó. Mas querendo ou não, tipo, todo o sonho de uma criança, assim, ó, que cresce, tá ligado, que gosta de moto, é ter uma mini moto. Sim, você total. tem uma na sua garagem, você vai deixá-la de enfeite? Nem fudeu. Ela te Eu chamou. Eu não dava 24 horas você... com a moto. É. é. é.